difícil, arte de pensar, caminhar no limite da loucura, se permitir ousar, arriscar e dizer, não, mais uma vez a confusão, falta, a ordem exata, a proposta para ser seguida, a fé, falta dar razão a algo sem razão, sem função de existir, falta dar à luz à ideia, ainda que tarde, resta a majestade, um último pedido, ter um último ato público, revelador dos anos de poder fiz tudo pelo meu desejo assim se fez o mundo assim vivemos pelo desejo do uno, indivisível vontade própria exaltação do eu acho inconformável odor é impossível se aceitar os padrões a liberdade da mente deve reinar seja qual for o pensamento não importa o julgamento a amplitude da mente deve reinar, longe dos padrões e propósitos de uma década, da hipócrita época, de escravidão mental e não física. Por onde começar e aonde terminar? Ensandecidos, os homens destroem. Como sempre. Conquistam, como sempre. Pedem perdão, por seus pecados. E em nome de Deus se matam. Não há poesia nisto. Não há amor, e sim. A dua colocam nos diante de um abismo, ficamos em tripular ou nos jogar loucos.